Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e este é o canal Trabalhar em Casa Ganhando. Hoje vou compartilhar com você. Três dicas para fazer vendas utilizando vídeos. Muitas pessoas têm uma dúvida terrível, afinal, o Ultimate funciona ou não? Bem para te responder esta pergunta, tenho que te falar que sim funciona. Mas para fazer vendas no Outmart é muito importante saber que existem algumas estratégias que devem ser utilizadas. Neste vídeo vou te mostrar 3 dicas importantes para fazer sua primeira venda no Ultimart. Vamos lá então. Dica 1. Escolha um nicho onde tem pouca concorrência e escolha produtos que não têm uma temperatura de 150 graus mas que você julga ser vendáveis dentro da necessidade das pessoas. Exemplo. Como fazer um bonsai de qualidade, veja que este tem em seu público específico, não tem grande concorrência e quem trabalha com bonsai está sempre procurando novidades para fazer melhor. Dica 2. Faça vídeos sobre este nicho, mostrando dicas de como você pode ajudar alguém dentro deste assunto. Não ofereça produto, ofereça conteúdo consistente para as pessoas. Mas por que fazer vídeos e não um blog? Veja que com o vídeo você pode colocar no YouTube ou então no Facebook e no final você pode indicar o seu link de afiliado para a pessoa clicar no produto que você quer divulgar. Dica 3. Escolhendo um nicho sem concorrência e fazendo um vídeo ou vários vídeos sobre o tema agora você poderá divulgar de duas formas uma orgânica e a paga. Vamos falar da orgânica. Utilize grupos referente a este nicho no Facebook e divulgue seus vídeos. Se você tiver vários grupos, seu resultado virá bem antes. Na forma paga, utilize os anúncios do Facebook para promover seu vídeo, você pode por exemplo fazer um vídeo por semana e aplicar campanhas para deixar rodando por semana. Dica 4 Bônus Enquanto isso faça um canal no YouTube e vá deixando seus vídeos armazenados por lá, estes vídeos vão ficar gerando visualizações durante anos e você poderá fazer várias vendas durante anos à frente. Para saber como vender com vídeos clique no link abaixo na descrição. E aí, gostou do vídeo? Então dê um like, inscreva-se no canal e é? compartilhe com seus amigos. Um grande beijo e até mais.